O dia de Minecraft Irmandade já começou de uma forma bem estranha, com invasores na minha casa e quebrando ela. Ô, amigão, ô, amigão. Era, periquito, falou. Foi, foi não! A ah, sou eu. Ah, não, foi tu! E, e aí, LG, como é que você tá, mano? Ó, oh, tô tranquilo, mano, mas e aí? Você tá redecorando, tá fazendo minha base pra mim? Como que é? Como assim, tua base? Eu, achei, eu vim aqui que pegar é a batera. minha área, amigão. Como tua área? Não tem nenhuma placa aqui, LG? Tem sim! E sem falar que eu, que eu marquei nas anotações que aqui era a minha área. Ah, é, Então, é, eu posso pegar uma árvore aqui, a árvore do periquito? Hum, deixa eu ver. Pode, mas se não ficar essas pedras aqui. Não, relaxa, eu tiro as pedras também. <risos> tá, e não deixa a tronco voando, pelo amor de Deus. Não, é que eu preciso de madeira, entendeu? E daí, pô, essa aqui é a mais perto da minha casa, velho. Aí eu pensei, ó, ah, uma árvorezinha aí, pô, o pessoal não vai dar falta, não. Ah, eu, ó, eu não vou reclamar por causa que eu já tava pensando em tirar todas essas árvores aqui pra poder fazer minha base bonitinha, né? Porque não dá pra morar aqui, né? Vamos combinar. LG, é, eu, eu preciso confessar aqui que eu tô com um pouco de inveja, viu? Ah, por quê? Porque a, a sua base ficou bem onde tem uma graminha verdinha. A minha é a grama do oceano, que é feio, só. Pera aí, qual que é a sua? Qual que é a sua? A minha ilha ali, ó, pô. Eu tô morando aquela. Ilha. aquela mini ilha ali com dois baús? Então, ela é mini agora, assim, sabe? Depois ela vai virar uma suprema de uma ilha. Não, mas é, peraí, é não, é que, é que tem três ilhas aqui, eu tô meio na dúvida. Não, mas diz aí, quando é que você vai revelar sua profissão pra mim? Hum. Qual que é a sua? <risos> não, a minha é a minha segredo, não posso falar. <risos> ah, tu quer saber a minha habilidade sem contar a sua? <risos> ah, pô, eu acho justo, você não acha justo, não, pô. Tô tirando a. tô limpando seu terreno aqui, pô. Tá roubando meu terreno? Você sabe das madeiras? Não. Então, depois eu te conto. <risos> É, bro. Tá, ó, você deixar a madeira, tchau. Mas ó, de roubar a madeira da nossa casa não dá pra viver, né? Mas uma coisa que dá pra viver é de ganhar din din, ou fazer trocas. E isso é muito bom, porque o Pedrux veio falar com a gente. Olha, LG, por que você decidiu morar nesse lugar aqui? Então, a ideia é boa, mas depende de esforço. Eu quero tirar essas árvores e quero fazer uma casinha fofa, com vista pro mar e, e coisas bonitas. Tomara que você faça, cara, porque, meu Deus, cara, que bagunça aqui no meio das árvores. Não, relaxa, eu vou resolver essa tralha. LG, infelizmente, cara, eu tive que fazer isso. Você não queria que eu descobrisse, mas eu sei a sua profissão. Pera, peraí, peraí, pera. Quem que te contou minha, minha profissão, minha habilidade? Por um preço de uma ametista, o Amazing me revelou. O amazing. Prove, fala o que eu faço. Você é o ferreiro, Ó, <risos> oh, você se lida com ele agora. Tá, que eu sei tá, não, não. É, essa é a primeira vez eu vou perdoar, só que se acontecer mais eu não vou perdoar ele. Eu quero barganhar agora, o LG, eu preciso ah. muito de uma bigorna, cara. De uma bigorna? É. Então, eu não tô conseguindo vender bigorna agora. Por que você quer? Me, me dê um motivo bom para te vender uma bigorna. Então, acontece que eu tenho a primeira ametista do servidor. Só que se eu juntar ela com outras ametistas, ela vai ficar infectada. Então eu preciso renomear ela de algum jeito. Hum. Então, você quer tornar a primeira metista, o primeiro item roxo do servidor raro. Exatamente, roxo pânico. Duas condições. Ah, fala aí. A primeira é você deixar eu encostar nessa metista, porque ela é roxa. Eu quero ter, eu quero ter encostado nela uma vez. Encostar. Não, peraí, peraí, peraí. É, você vai tá dropar ela pra mim e eu vou dropar de volta pra você. Não, isso tá suspeito, ó. Ó, Eu deixo você encostar Ó, você ó, ó, um ó, ó. Eu fico, sem, eu fico sem armadura aqui, ó. Enquanto isso. Eu fico sem armadura enquanto isso aqui, ó. É o primeiro passo, depende de você. Tá, vai. E foi nesse momento que eu percebi então que o Pedro que era uma pessoa que dava para se confiar e isso vai ser muito bom no futuro na minha possível batalha contra o Ameis. Tá, beleza. Era só perceber como é se você me atacar ou não? Não, tá certo, tá certo. Tá. Agora é o seguinte, eu não tenho a bigorna ainda, eu vou ter que craftar ela. Mas isso até que é de boas. Enquanto isso, o pagamento vai ser muito barato. Tá, é a segunda condição. Qual que vai ser? A segunda condição é você me pagar uma etiqueta. Etiqueta? Ah, então, velho. Então, é que Pedro, na real, você não quer renomear o, a sua metade de estimação? Sim. Eu quero renomear o meu gato de estimação. Tá. Ah, que bonitinho, velho. Nossa, ele é um gato preto. É, o mais raro. Ah, aquele gatinho que só tem nas casinhas de bruxa. Puxa, né? É, eu pensei o um nome ah, da hora pra ele. Make it draft. Adorei, mano, caralho. Vamos lá, Tá ó, Então eu vou conseguir a anime Tech pra você, mas, mano, vai ser difícil porque eu só vou conseguir encontrar nesse mundo por aí, porque eu não posso pescar porque eu não tenho essa profissão e eu não posso comprar de villager bibliotecário, porque eu também não tenho a profissão. Peraí, tem, tem, tem, tem, tem a profissão de pescar. Meu Deus do céu, tá, tá, tá, tá, tá, beleza. Bom, vai atrás do seu que eu vou atrás do meu, a gente se encontra ah, depois. Tá então. bom, tá bom, beleza. Bom, o que o Pedro que falou faz até que sentido, eu entendo o lado dele. O único problema é que eu não tenho uma bigorna mesmo, eu vou ter que ir atrás. Eu já tenho um bloco de ferro, então faltar dois blocos e algumas pouquíssimas barras. Para cá tinha aquela caverna que a gente minerou da outra vez. Vamos nela de novo, que a gente já sabe que ela é boa e vamos pegar nela a nossa bigorna. Uma coisa que seria bom seria uma fonte de comida. Né? E aqui estamos nós novamente, caverna pânico. A parte boa é que a quantia de minérios que a gente precisa não é tão grande assim agora. E como a gente já tem itens de ferro, vai facilitar demais a velocidade para gente coletar tudo. Ó, já temos seis ferros, é quase um bloco. Um bloco. Dois blocos. Agora só vai faltar quatro barras de ferro. Uma, duas, três, quatro. E ó, deu até um lucro aqui pra nós, hein? Cinco, seis, ó. Sete? Ó, eu vou fazer alguns carvões vegetais pra gente esquentar esses ferros. E enquanto isso, eu posso aproveitar e já começar a dar uma limpada nessa área, né? Porque nós a gente vai ter que fazer uma casa em algum momento, né? E de preferência hoje, eu acho. Aí, ó, prontinho. Os ferros esquentam. E como eu não tenho cama pra dormir, por enquanto a gente só vai trabalhar mesmo. Na real, vamos mandar você pro Pedro. Olha, se conseguir dorme. agora vamos limpar essas árvores aqui. né? A parte boa é que limpar as árvores que foi exatamente o tempo dos nossos ferrinhos que tá na fornalha e do Pedro aparecer. Oi, oh. oh, oi, oi. Consegui. Aí, ó, aí, ó, ó, tá melhorando. vai falar que não, tá começando a melhorar. Tá, tá ficando algo, né, velho? Não, por que, que tem uma poço aqui, é sei que eu, lá, Eu não velho. tenho o que comer, Pedro. Eu falei, mano, vou, qualquer miséria de água, eu vou fazer uma plantação enquanto preciso, entendeu? Tá, pode deixar. Olha, tem aqui a Name Tag, velho. Você me deixa usar tá. a bigorna agora? Claro, claro, ó. Uh... Bigorna... Ah, tá no meu inventário, eu fiquei procurando, ela não tava achando Aqui, ó Tá, então vou renomear aqui o item Tá aqui, ó Primeira metista e irmandade 3 Perfeito Então tá Boa. aqui, ó Só name tag Deixa eu pegar ela aqui e já colocar aqui, então treff. <risos> e tá lá Aí, ó Mano, é o nome perfeito pro gato, oh, velho Ficou muito pânico, né, Pedrux? <risos> tá, então, é. já vou levando a minha bigorna, né? Muito obrigado Não não. Ah, velho, vá, vá, vá, circulando, de, circulando. Ele é muito fominha, você é muito fominha, Ligia. uma bigorna só, cara. Mas Pedro, como eu vou ficar rico? Se você vai ficar com a minha bigorna para sempre, nunca vai ter que limpe de outra. É verdade, bigorna dura, né? Mas bigorna acaba, então você pode fazer bigorna uma loja acaba, de bigorna. Né? Não, realmente, você tem um ponto. Obrigado pela ideia, Pedro. Até depois. Até depois. Gente do céu, falei com o Pedro aqui, eu só saí para tomar um cafezinho, para pegar o café, que, eu, que por sinal, não tinha muito triste. E um creeper explodiu É pela primeira vez na Irmandade. a Colocou para os creepers explodirem em blocos. É que na real, ó, ó, olha a situação. Tira o capacete para conversar lá na Irmandade, temporada 1, durante uma noite qualquer do Minecraft. Um villager aldeão ambulante, aquele que anda com as lhamas, sabe, nasceu no mapa andando perto da minha casa. Apareceu um zumbi para atacar o villager. Até aí, normal né? As lhamas começaram a cuspir no villager. Um creeper levou esse cuspe. Ele ficou bravo e foi descontar na lhama. Chegou perto dela e BUM. Bem na minha casa E desde então a gente percebeu que é perigoso Deixar aquele Creeper explodindo E é assim desde o Irmandade 1 até hoje Em todas as nossas séries A gente decidiu fazer frente hoje para testar Dessa primeira vez quebrou uma árvore Então não vou reclamar não Contanto que o Meketraft esteja em segurança está tudo certo Agora eu queria ir para a cidade para cidade não né, a gente não tem mais cidade né Eu queria ir para Ilha Irmandade A Ilha é lá no centro não, Toda aquela é Ilha Várzea, né, mas eu queria ir lá pro centro para saber o que já tá rolando de novidade Porque querendo ou não né, eu só tô em nada aqui, por enquanto, comendo peixe cru. Mas não, vou guardar esse peixe, que comer que é trefe, E comendo pães. Então eu, eu preciso ver se tem alguém dando comida, se tem alguma, alguma coisa útil por aí, porque eu preciso melhorar a minha vida, melhorar meu meu meu meu lifestyle. Oi, na moral, subir essas montanhas aqui. Já tô vendo que está sendo o meu maior inimigo. Eu vou ver alguma coisa para resolver esse problema o quanto antes. Quem sabe uma ponte tem sugestões aí, mano. E olha só, já temos uma casa aqui na Irmandade. Bom, eu não sei ainda de quem é, então comentem para mim saber. Bom, bem legal, né? E ó ali que é uma plantação, vamos ver de quem que é. Ó oh, o Hars ali, vamos perguntar pra ele, na real. O Hars. Ô, Harz, o Harz me, me, me ajuda aqui, Hars. Você tá me vendo aqui? Não era pra você estar tá me vendo aqui, não. <risos> oh, eu tô te vendo, tá parado ali, exposto. Tava ali que... Você tava com um ah, poche ali, como velho. que eu ia te ver? Mano, de quem que é essa plantação aqui? Era pra ser meu um esconderijo secreto, pra ver se alguém se aproximasse da plantação. Hars, esse é o pior esconderijo que eu já vi na minha vida toda. Caraca, vamos mudar então. Chega aí. Mano, Olha não. aqui. Ah. Leia ah. a placa, por favor. Proibido de pegar o trigo. Se pegar, deixe um bloco por cada trigo. Ah, é isso aí. Então é tipo uma troca. É, você pegou um packzinho de trigo, deixa um packzinho de qualquer bloco pra ajudar na construção da casa do House, tá bom. Ah, pera, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pera eu vou pegar todos os trigos e vou ver quanto que dá primeiro, tá bom? Isso, boa. Vai lá, pode colher. Boa, ah, Nem não. precisa... Sabe o que eu acho legal, col coletar trigo, cara? Eu acho divertido. Quem não acha? Só nem precisa, nem precisa plantar, tá? Pode deixar que ah, eu, eu replanta, imagina, fácil. eu faço questão, House. Tô pegando aqui a sua plantação e não vou replantar, mano. Não, eu sou, sou de House. Caraca, esse cara... Esse cara é bom, hein? Esse ah, cara é bom, hein? Aqui, aqui, os... que, que esse cara é bom? Tá fazendo propaganda do quê? O que, que você quer me vender, Raul? <risos> Já vendeu a plantação? O que mais que você quer vender? Quer vender nada, não, não, não. Isso aqui é só uma barganhazinha pra começo de, de série pra nós ter, né? Um, ah, uma ah, meta de ah. troca. E por sinal, qual que é a sua habilidade, Raul? Fazendeiro. Tu revelou mesmo tua habilidade? Revelei, revelei, porque eu confio, confio na LG, né? Vem aqui pra fazer uma troca comigo. Eu sei que você não corre o perigo de ser roubado. Mas não, não, mas não maneiro, pra maneiro, ninguém maneiro. não, hein? Não, não, não. Tran Tranquilo, Raul. Ó, eu peguei um pack e sete de trigo, tá bom? Eu vou refinar umas madeiras até dar um pack e sete. Um pack. Aí. Um, dois, três, quatro, Olha. cinco, seis, sete e seis. velho. Que maravilha. Não tinha madeira. Nossa, isso aqui vai ser muito bom. Aí Gostei ó, da troca. Aí, Mano, eu ah, também. Então, sempre que eu quiser, é só fazer isso, né? É, e ó, se você precisar de qualquer coisa de fazendeiro, você conversa comigo. A gente pode fazer um combinado aí. Você troca alguma coisa da sua habilidade comigo, né? Vê aí o que, que pode fazer. Raul, ah, então já aproveitando aqui essa sua habilidade. E eu não quero comprar briga com você. Você é mó amigão meu. Eu eu posso fazer ah. plantações como essa aqui na minha base? Eu acho que pode, acho que pode, acho que não tem problema não. Se bem que mais pra frente eu vou vender a tar da cenoura dourada. Essa é boa, hum. hein? Ô oh, oh, é por boa. sinal, enquanto você não vender a cenoura dourada, se você tiver cenoura normal para vender, eu compro por causa que eu queria comer cenoura nessa temporada aqui de Irmandade, então eu, para mim, tá ótimo. Quando você tiver cenoura dourada, melhor ainda. Ah, beleza. Eu vou fazer uma viagem para algum lugar aqui, algum outro continente, procurando a cenoura, né? Porque eu acho que só vai achar em vila, cara. Pois é, né? Difícil, rapaz. Ô, Raul, eu já vou ir porque eu tenho coisinhas para fazer, mas antes, tu tem uma tesoura para emprestar? Deixa eu ver se eu tenho ferro aqui ainda. Eu tinha uma tesoura, só que eu dei ela pro foca, cara. É que assim, Raul, eu vou te falar pra você, cara. Eu, eu quero fazer minha cama, mas eu, eu não tô nem um pouco animado com a ideia de ter que atacar animais, tá ligado? Então eu não quero fazer um bagulho na, na boa, não, Wilda. Caso você tenha uma cama sobrando, também serve. Tenho, cara. Ó, eu tenho uma barra de ferro e passa ali no foco, ele mora ali em cima. Assim. E, não, pera, relaxa, tá tranquilo. Que ironicamente tenho uma barra de ferro também. Cara. É, mas isso aqui, ó, pode craftar e fazer sua, sua cama. Não, sua, mas tá, sua, tá, sua... aqui tá em casa, vai ter que buscar. Tá tranquilo. Então tá bom, aí já House, eu um pouquinho. Mas na moral. Muito obrigado. É nóis, depois eu vou fazer uma visita lá, hein? Faz aquele cafezinho fê, pra fê, nós. Tá, mas ainda eu que ainda não fiz minha casa, mas quando, Eu vou fazer daqui a pouco eu chama então. Fechou? Ah tá bom, boa. Valeu, Lajota! Uh! Quando eu, de repente está voltando para minha casa e isso me aparece! Ô, ô, ô, amigão! É, o, oi amigão, tudo bem? LG, você sabe que eu sou teu amigo. Não, não, calma. Não, calma. tá tudo bem, tá tudo bem. Eu só quero saber o que que... É, é uma se inscreva pequena no do Foca, meu querido. Por que tem um eu... observador? É, não, é que é, tá observando aqui quem vai se inscrever, entendeu? É uma, uma pequena piada. Não tem nada aí embaixo. Calma, LG, não tem nada. Eu juro, eu juro que eu venho em paz. Foca, devolve, oi, devolve oi. minha terra, devolve minha terra que tava aqui. Uh, ok, ok, tudo Boca. bem, meu querido. Você, eu, eu vou perguntar na humildade, você ia botar uma TNT ali? Não, que isso? Porque, ó, ó, ó, ó, ó, temos uma vida ah. em jogo. Mec aqui. Não, nunca, nunca. Você sabe que eu nunca faria nada pro Mec mano. Ele é meu amigo, ele, a gente é parceiro, velho. Tá, então, então agora me, me fala, o que tu vai fazer? <risos> <risos> aqui. Você não viu a placa, velho? Não! não. <risos> Tire uma placa, vem aqui. Eu tô fazendo um, uma divulgação forçada aqui no servidor, meu querido. Do quê? Tá divulgando o quê? Ó, ô, fofa. Você quer Oi. ficar patrocinando as coisas, eu quero ganhar dinheiro também. Ah, meu Deus do céu. Já não basta o um apur, velho. Vou ter que dever pra ti também, velho. É, <risos> tá, me, tá, me fala o que você quer divulgar. Tá, peraí. Eu vou, eu vou te mostrar. Ele tem, ele tem que usar a placa, né? O, é o momento mais legal da vida dele. Ah, ele só é <risos> feliz se usar a placa. Aí, ó, essa uma pequena divulgação, mano. <risos> Ô, Foca é, é coisa simples Mano, eu, eu tô ligado que Você já ter um canal Grandaço no YouTube Mas pra eu? irmandade Você criou um canal Novo do zero Pra fazer o bagulho pimpa, meu. não é? Lógico, mano Afinal, eu tô aqui Inovando as coisas Fazendo tudo do zero E coisa boa, véi Mano, Foca Alguém já sabe a sua profissão? Não, mano Como assim? Minha profissão é secreta, velho Ninguém sabe ainda Mano, então Foca Vamos fazer o seguinte combinado Eu tô ligado que você tá com Mil inscritos, não é? Exatamente Estamos quase chegando Nas 2K é já. Se você chegar a ah, 10 ah. mil assim 10 mil de boa. Você vai lá e me revela a sua habilidade barra profissão. Oh, peraí, não, peraí, peraí. Se a gente chega, oh, se eu chegar nos 15K, eu revelo a minha e a do fã. O que é que tu acha? Fechado, negócio fechado. Agora, agora vai embora, vai. Chispa, vai, vai. xispa, Ô, oh, tu quer saber mais de alguém? Não, não, por enquanto tá bom, por enquanto tá bom. Beleza, c beleza. Cubra com, com a sua parte primeiro, né? Beleza. Ó, tu então, já sabe, né? Agora tá na, tá na mão de vocês, se quiserem que eu saiba aí, ó, com vocês. Ó, você tá curtindo a Irmandade, já aproveita aí e deixa o gostei pra provar isso e se inscreve, tá bom? É só assim que eu sei se vocês querem 40 vídeos por dia de Irmandade ou não. Tá, eu e o Meketreff temos que... Vem vem, vem pra cá, Meketreff, você tá muito escondido, filho. Você quer um peixinho, Meketreff? Vem cá. Meketreff. Oh, oh, oh. Meketreff, Meketreff, Meketreff. Vamos, seu peixinho. <risos> O Megatraff tá meio louco hoje. Já que agora eu já tenho alimentos, que por sinal podem ser biscoitinhos e alguns pães, né? Porque, bruh, eu acho que tá na hora de eu colher a minha plantação pela segunda vez e começar a minha base. Porque a minha ideia de casa é ser a maior casa do mundo. E guardem minhas palavras. De toda a irmandade, se essa não for a maior casa do mundo, eu faço questão de queimar o livro da minha habilidade. Então, anotem minhas palavras. Vai ser a maior casa do mundo. Para fazer ela, eu só preciso de algumas coisinhas. Como arrumar esse terreno? Ah, e eu também precisava de uma cama, né? De pegar aquele um ferro que eu tenho tesoura. Agora eu só achar uma ovelha. Você não é uma ovelha, dá licença. Boa tarde de novo. Esqueleto, ovelha, Ô, oh, louco, já veio três. Boa, vamos para casa. Ah, eu boto minha cama e alguém dorme. Bom, primeira cama. <risos> vamos deixar ela para dormir depois, né? Vamos deixar ela aqui por enquanto. Agora vamos colher essa plantação e arrumar isso aqui. Aí agora foi mais de boa do que parece. Eu só tive que pegar o meu primeiro diamante, fazer uma pazinha. Eu tô um pouquinho ali para o lado, pegar algumas terras. Na real, eu peguei de outra ilha para não gastar da ilha Irmandade, tá ligado? Daí eu peguei um montão de teritas, coloquei aqui, começando a fazer a plataforma e acabou a nossa terra. Mas tá tudo bem, porque eu aproveitei para gente dormir pela primeira vez aqui no servidor da Irmandade. Depois que eu tirei a minha sonequinha, peguei mais terra, terminei de construir e pânico. Aqui estamos. E agora estamos aqui, né? Como vocês podem ver, numa aspas, base secreta. Dentro daqui da nossa base, né? Bem por sinal. E vamos começar já pegando tábuas da selva. E como nessa passagem secreta, nós podemos tampar ela assim. Também eu fiz uma escadinha de terra aqui, ó. Obviamente não vou deixar essa montanha assim, tá bom? Eu vou arrumar depois, podem ficar tranquilos. Por agora, o que eu preciso é o seguinte. Pega aqui, ó. contar um, tá, um, dois. Quebra é aqui. Aí fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.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 E nossa, deu certinho as madeiras. Legal. Agora, já que as terra não é de graça, vamos pegar de volta aqui, né? Vamos pegar nosso barquito de novo. Que o próximo passo para começar nossa base, já que ela vai ser a maior casa do mundo, eu vou precisar de vidros para mostrar para todo mundo que é a maior casa do mundo mesmo. Mano, essa árvore tá aqui há muito tempo e até agora ela não se desfez, mano. Eu tô, eu tô achando que tem algum tronco aqui largado. Pula para cá, pula para cá, pula para cá, pula para cá. Aqui, ó. Pronto. Agora, vamos atrás de areia. E olha só que da hora. A gente andou bem pouquinho e achamos uma vila do deserto, eu acho. Bom, ela é uma mescla de praia. Uma vila da praia com vila do, do bioma normal aqui nas planícies. E olha quanto gatinho. Senhor e senhores villagers, não mexerei com vocês, porém, pegarei o sino. Tá bom? Esse aqui parece o garfo, olha que bonitinho. Dá, dá, dá licença, senhor villager. Vou roubar sua cama por um dia. Agora só no a pegar areia. E vamos começar por essa parte estranha aqui. Levando em conta que eu sou a pessoa que tem a habilidade de fazer bigordas e mesa de cantar eu já devia ter ido atrás de uma mesa de encantamentos para melhorar minha pá, porque assim eu já ia poder pegar essa areia bem mais rápido. Mas fica aí de, de lição para mim, para eu aprender que eu tenho que fazer as coisas logo e da próxima vez fazer minha mesa de encantamentos. Sem falar que, agora como eu sei que pegar areia sem encantamento é chato, eu posso cobrar mais no encantamento porque vão querer. Boa! Um pack já foi. Eu só vou precisar de 15 pack mesmo. E bom, acho que você vocês já sabem, né? Foi pega areia, pega areia, pega areia e pega areia. Gente, é o seguinte: eu ia fazer uma coisa bem inteligente, eu deixei uns cacos. Que eu peguei lá no caminho pra esquentar pra ter corante verde Aí eu pensei, nossa, vou, vou aí jantar enquanto, enquanto esquentou o cacto Só que é só, tipo, 20 cactos Só que assim, eu tenho pouquinho areia pra esquentar, né? Pouquinho areia pra esquentar Ó, eu peguei corante azul também aqui, ó Eu vou fazer o seguinte, na real Eu vou pegar um funil, né? Não é Você vai pra casa já já, tá? Mequetrefe. E com esse funil, eu vou automatizar o sistema ali Vou deixar aquelas, aqueles esquentando enquanto eu vou jantar Faz mais sentido, né? Eu acho Vou fazer mais uma fornalhinha aqui pra esquentar os ferros, Dois baús Aqui vai ser funil então, aqui vai ser a fornalha. Aqui vai ter um funil e depois o um baú. Vou ter que fazer mais um baú. Vocês vão entender, relaxa. Primeiro funil vai ser aqui, ó. Pronto, aí toda a areia que eu colocar aqui, prontinho, vai descer sempre para a fornalha e todo o vidro que for esquentado tcharam, vai para o baú. Tá bom, vai faltar um pouquinho de carvão e tudo mais, só que já vai dar um adianto enorme. Então vamos só esperar isso aqui esquentar. Bom, como dá para ver, eu já voltei, né? Tem algumas poucas fornalhas aqui e finalmente todos os vidros estão esquentadinhos. A parte boa é que eu achei que ia comprar. Bom, eu achei que se eu pegasse eles, eu ia ganhar experiência, mas não ganhei, sei lá por quê. Mas tá tudo bem. O que importa é que agora a gente tem muito vidro e podemos fazer tanto o nosso vidro verde quanto o nosso vidro azul. Significa que a gente pode finalmente levantar a nossa casa. Quer dizer, o nosso mundo. <risos> a parte boa é que passou um tempinho legal. Então deu pra grama espalhar legalzão aqui em cima. Olha como tá ficando bonito agora. Mano, que o nosso planeta vai ficar pânico. Bom, vamos fazer ele, né? Porque só, só, só de falar ninguém viu. E ó, eu tô começando a fazer a base do nosso planetinha aí Eita, opa, tudo bom? E ó, tá ficando maneirinho até, vai falar que não. Eu tô gostando do resultado. Deixa eu entrar aqui, né? Então, nesses blocos aqui, era meio que para ser. <risos> lâmpada, mas eu ainda não fui pro Nether para ter lâmpada, né? Ah, aliás, essa build aqui que tô fazendo, gente, não é criação minha, é do Gold Robin. Então, o que, é que você passa no canal dele, passa aí, ó. Se inscreve lá e fala que veio por mim daí, tá bom? Enfim, com essas partes iniciais feitas, agora a gente só desce lá de novo no nosso baú, vamos pegar nossos vidros e vamos fazer aqui o planeta. Mais ou menos assim. Então eu comecei a construir a minha base. Bom, eu terminei a primeira parede. Eu errei algumas vezes, mas está começando a pegar forma. Agora restam três paredes. A parte boa é que fazer elas vai ser tão rápido quanto comer esse biscoito aqui. E tá pronto. Mano, é, a gente tem um mundo, só tem um problema, a gente não tem a maior casa do mundo. Bom, eu vou, ainda não dá para eu construir uma casa completa, porque eu tô muito no início, não tenho os recursos necessários. Mas aos poucos eu vou tendo. Tanto que se vocês olharem, tem bastante cimento amarelo aqui na construção, porque eu quero trocar por alguma pedra luminosa, mas a gente não tem ainda, sabe? Por Quanto? Ó, ver aqui, eu já tenho tanta coisa que dá para levar que vai valer a pena. Ó, oh, Pedro, que isso ali, ó. vamos chamar ele daqui a pouco para ver nossa casa. Ó, a parte boa é que como eu tenho um sino, eu já posso colocar uma campainha em casa. Aqui, ó. Barulho de zumbi ali embaixo. Eu tô achando que o zumbi pegou alguma semente de árvore ou algo do tipo assim, por isso que ele não para de fazer esse barulho. Bom, Mequetrefe, vem pra casa. Bom, como eu ainda não consigo ter muita coisa aqui para decorar minha casa, Vou espalhar alguns itens por alguns lugares aí. A bigorna vão dar comigo. Assim, ó, só para ter uma decoração básica. Agora, ó, vamos falar ali com o Pedro Pedrux! Que foi, LG? Será? tava fazendo aquilo ali? Pedrux, eu quero fazer uma aposta com você. Ah. Vamos fazer o seguinte. A aposta é um diamante. A aposta é... Eu tenho a maior casa do mundo. Ah, mentira! Ué, por que não? Você viu ali, Porque a minha casa é maior que a sua. Cadê sua casa? A minha casa é o infinito, olha. Eu posso expandir ela pra onde eu quiser. Então ela é maior que a sua. Não, não, não. Casa é o que você <risos> construiu. Porque senão eu faço parte da irmandade. O Minecraft inteiro aqui não? Não, mas agora você estabeleceu os seu seus limites ali, ó. Bem ali. Eu não tenho limite. Só, tô aqui, ó, meu Pedrux, terreno inteiro. Isso é aqui, ó. Pedro, eu tô falando de coisas que foram construídas. Eu quero saber se você quer entrar nessa ou não, mano. Com licença, estou indo para o final do meu terreno aqui, LG. Tá bom, então, já que já que terreno todo nesse, não vai olhar que vai sumir alguma coisa. Né? Não vai, sai fora daí. Tá, então, Pedro, eu quero, eu quero saber mesmo, você vai querer apostar ou não? Última chance. ah Tá bom, vai um diamante. Beleza, se você tem ou não tem a maior casa do servidor, eu acho que você não tem. Oh, Pedro, entenda bem que eu tô falando. Eu tô dizendo que eu tenho a maior casa do mundo do maior casa do mundo. Do mundo. Do mundo. Tá, beleza. Continua você não sendo a maior casa do mundo. Tá bom? Qual que é uma casa maior que a minha? Ah, não. Não Sei, ó. Eu acho que teve gente que construiu pra lá. Deixa eu ver. Você, você tem um barco aí pra nós dar um rolê? Calma aí, deixa eu ver se eu tenho aqui no, no inventário. Tem até umas madeira aqui. Eu fiz aqui. Ó. Aqui meu barco, ó. Ah, eu gastei suas madeiras. Né? Obrigado, né? Eu já adoro cantar madeira. Dá uma carona, vai, vai, vai, vai lá, vai lá. Só reclama. Ó, casinha Não, do Apuro. Aqui, a minha tá maior, né? A gente, tá gente maior, né? escolheu pra construir, né? Mas pra lá é um espaço onde tem muita coisa. É, eu, eu, eu soube que o que o Knight já, já fez uma casa, né? Então, pera aí, só pra deixar bem claro que a posta tá de pé, então, né? Tá, tá de pé, tá de pé. Olha, eu tô vendo alguma coisa ali Parece. Me parece uma casa, aquilo aí, né? É, parece uma casa. Vamos subir ali, então. Aí, ó, essa, mano, claramente é maior que a sua. Tá bom, então é você tá Knight vendo, mesmo. ó, é do night Você tá vendo a casa do night e você tá afirmando novamente que eu não tenho a, a maior casa do mundo, é isso? Sim, olha só o tamanho dela, ó. Eu acho que a sua, ela é, é bem grande e tudo mais, mas, mano, aqui deve dar, fácil, fácil uns 25 blocos aí. Então, então você quer manter sua aposta? Última chance, Pedro. Eu acho que ela é quadrada também, então deve ser 25 por 25. Ah, mano, esse aqui é muito maior que a sua. Tá, então eu quero falar assim, ó, eu quero, eu quero ouvir, eu... Pedrux, mantém a minha aposta. Mantenha a minha aposta, LG, meu é então, de graça. Então, essa casa aqui já é boa o suficiente, né? V vamos voltar lá para o meu mundo para a gente conversar. Ó, Pedro, estamos chegando aqui na, na, na minha área. Vem por aqui, ó, aqui tem uma tem pânico. condições, LG, Sem condições. V vem, mequetrefe, vem, Pedrux. Então, Pedro, como você pode ver, o que, que é isso aqui? Uma casa muito menor que a casa do Night, ó. Aqui deve não, não, ser não, não. O, o que é esse objeto? É um. Globo. É, é o globo do mundo. É um globo do planeta Terra, mais conhecido como mundo em que vivemos. Agora você entra aqui, Pedro, e você pode notar que por mais que eu não tenha feito muita coisa, é a única casa que tem dentro do mundo e automaticamente a maior casa do mundo. E toda vez eu falei a maior casa do mundo. E, em nenhum momento eu falei do servidor da ilha do Minecraft do planeta. Eu falei do mundo e esse que é o mundo. Você quis aplicar uma pegadinha em mim, então eu apliquei uma, uma pegadinha da língua portuguesa ainda por Vo cima. você você me deve um diamante, Pedro. Pague. Mano, não tem diamante aqui agora. Pedro, então eu tô te devendo. Eu tô te devendo. Eu tô te devendo. Tá bom, velho. É. Tá lá, Pedro. Até mais. NÃO, Era contado os vidros. Era. você destruiu o meu você... mundo. <risos> de emergência agora LG. Beleza então, vai. Tchau, Pedro, tchau. Cara, olha, mas é vantagem, mano. Você podia antes de você descer a escada, agora você só cai. Mas não nem para cair na água. Tchau, Pedro, tchau, tchau, tchau. Vou vou até dormir é, depois dessa, vai. Deixa te ajudar, deixa te ajudar, LG. Pedro, olha para trás de você. Oi. Olha para sua trás. Você tá tampando o meu chão falcatrua falso. Pronto, aí, ó. Você cai certinho Meu Deus na água. do céu, Pedro, vai para sua casa, leva o barco, leva o barco, vai pra sua casa, meu Deus. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau, tchau, tchau. Tchau. Mano do céu, o Pedrux é insano. Mas tá, objetivo concluído. Temos a maior casa do mundo. Agora a gente precisa decorar ela e trabalhar para conseguir diamante, que é o meu grande objetivo.